Mais um vídeo no K-Drop, onde eu vou tentar descobrir hoje qual a melhor caixa que existe aqui do Keydrop. Sinceramente, eu tenho três caixas preferidas. Obviamente, que são as três caixas mais caras do site, porque eu sou meio degenerado, né? E como vocês viram ali, mano, eu tenho 8 mil dólares. Dá pra gastar muita grana aqui, velho, abrindo caixas. A última vez que eu vim no Key drop eu lucrei mais de 15 mil, mano. Dei muita sorte nas batalhas. E hoje eu pensei em fazer uma batalha entre caixas, só que vai ser diferente, tá? Eu vou testar as duas caixas que ficam atrás da caixa mais cara do site, que é a Dragon Lore. Que são as caixas Vice e Bloodshot, que eu chamo isso daqui de caixa Hall. Eu já falei muitas vezes no canal que eu não gosto muito dessa caixa mais cara do Kidrop, que é a caixa Lore. Porque em caixas mais baratas a gente consegue os mesmos drops. Que são aí Gangnir e Dragon Lore, né? As mais interessantes. Só que a gente consegue esses drops sem ter que gastar uma paulada de 400 dólares por vez, né? Nessa caixa a gente gasta 300 dólares, que também é uma paulada, mas tem a chance de vir a Dragon Lore. Porém, não tem a chance de vir a Gangnir. E nessa caixa, a caixa Vice, a gente tem a chance de vir a Gangnir. Eu já peguei uma Gangnir nessa caixa aqui. Absolutamente, eu já dropei todos os itens possíveis aqui do K-Drop, cara. Hal, Gangnir, Prince e Dragon Lore, né? A cauda de Lopes também dropei uma vez. Mas enfim, eu quero descobrir descobrir se a melhor caixa é a Vice, que tem a Gangnir como melhor drop, ou se a melhor caixa é a HAL, que tem a HAL e a Dragon Lore como drops. para descobrir qual pode me dar mais grana, eu vou abrir o mesmo valor de cada caixa. Então, eu vou abrir 10 Bloodshot, que vai resultar em 3.150 dólares, e vou abrir 13 caixas Vice, que vai dar um valor aqui que eu calculei de 3.068 dólares. Então, uma diferença de 100 dólares ali no final das contas. Vamos começar com a caixa Vice, vamos abrir duas caixas por vez até abrir 10 e bora, começou mano, vamos ver no final quanto que a gente vai conseguir, na verdade não vou abrir 10, vou abrir 13, falei errado, ó, duas facas, lixo mano, pra começar, bora mais duas caixinhas mano, nossa, comecei mal demais velho, PQP, vamos ver, duas facas ruins de novo, bora, bora Vice, na moral, pra mim você era a melhor caixa, ah não ah, não. Que é isso? Caraca, abri metade das caixas, só veio porcaria. Vamos. Duas Guts? O que, que tá acontecendo? Eu acho que a minha sorte tá ruim. Eu vou abrir cinco caixas de uma vez 1.100 dólares. Bora. Bora. Bora. Vamos ver. Cinco skins de uma vez, velho. Bora. Nossa. Meu Deus, meu Deus, 4 Guts. Eu abri 13 caixas mais e deu 1.800 dólares. Tô meio de cara que deu tão baixo assim, mas vamos abrir agora 10 caixas da Hal pra ver se compensa, mano. Se essa daqui der coisas boas, acho que essa daqui pra mim vai ser a melhor caixa. Vai. Hum, começamos mais ou menos. Bora, mais duas. Vamos ver se agora vem coisa boa, por favor, né, caixa da Hal. Duas Flip Lore, nada muito bom. Vamos, reage. Reage. Luvinha, putz, mas nada muito bom, cara Nada muito bom, não é possível Será que eu tô com azar desse jeito hoje, cara? Bora Duas facas. Ah, a faca fade Beleza, beleza Pra terminar mais quatro caixas Pra dar dez Caraca, velho, eu acho que eu perdi muita grana nesse desafio Vamos ver Opa, a bal e Fade Beleza, beleza, beleza, beleza, beleza Tô no meu inventário pra ver quanto que deu 3.747 dólares Então deu 600 dólares de lucro Eu perdi grana, tá? E eu vou tentar recuperar essa grana nas batalhas Como a gente viu, que realmente acho que a melhor caixa É a Raul, velho, essa daqui Vou fazer uma batalhazinha aqui com três Rauls Se a gente vencer essa batalha Eu recupero o prejuízo das caixas Vai, se lá, vamos ver, vai Bora, primeiro item Luvas, duas luvas iguais Nossa, a faca deu muito bom pro cara ali, mano Bora, segunda caixa Uh, eu achei que ia cair na carambite Caraca, tudo vai ser decidido agora Tem possibilidade de eu ganhar ainda, vamos ver Ah, perdi, velho Mano, fiz a mesma batalha de novo Vamos ver se a gente ripa esses dois aí, bora Ah, eu achei que ia começar na talon Preciso de uma faca forte, tá ligado? Uma carambite, uma talon Não Mano, que horrível, velho Que horrível, tudo ruim, nossa, eu tô, tô ganhando Mas tá ruim os drop vamos ver Butterfly, ganhei Isso, boa Beleza, galera, mano Tô no prejuízo ainda, hein, velho, 8 mil dólares Eu tenho, vamos fazer um negócio aqui Vou abrir mais uma caixa da Raul, vamos lá, velho Essa caixa parece ser boa, sim Tá, vamos Bora, bora nossa, se fosse a M9 lore, eu tava rico, mano 375 dólares, foi um pouquinho de lucro Vou fazer um upgrade de 51% de chance por essa talon, velho Será que vem? Será que vem? Será que vem? Vai, para na minha Para na minha Perdi, cara Vou ver se eu consigo ganhar essa batalha que esses caras criaram aqui E eu entrei na loucura, mano Caixas cobra Putz, o cara dropou uma M9, velho Acabou com a gente, mano Bora, vai Dá pra reagir ainda, mano Ruim, bem ruim Bora, bora, bora O cara dropou duas vezes a mesma M9 velho Você tá de sacanagem com a minha cara, não é possível isso, mano O cara dropou algo e aqui é rabara Eu não dropo nada, mano, só coisa ruim Não, não é possível, vamos, vamos Reage O cara dropou três vezes a mesma faca Não, isso aqui não existe Não tem como Porra, perdi Mano, eu vou fazer uma batalha que é doideira. Eu vou coloquei uma caixa Dragon Lore, que é a mais cara de todas. E vou jogar com 25% de chance de ganhar, né? Que sou eu contra três. Então são quatro participantes de uma caixa. Bora! Nossa, velho, um item só, mano. Vamos ver? Peguei uma violeta! Não! Não! Não! Não, a gente empatou, velho. Como assim, mano? Ganhei! <risos> Que doideira, velho Tirou uma moeda e eu ganhei, velho Nossa, que cagada, mano eu vou parar por aqui, velho Tem 8 mil dólares de banca Ah, eu perdi um pouco de grana hoje não foi muito legal, não Mas, galera, às vezes a gente perde, às vezes a gente ganha, né E no último vídeo eu ganhei bastante grana, então eu não vou arriscar mais Se você quiser colar no K-Drop. Quando vier adicionar fundos, pode usar o código LOGIN para garantir 10% de bônus. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima. O que, que vocês querem que eu faça na próxima vez? Deixa nos comentários e vamos que vamos tentar ganhar mais grana no próximo vídeo. Hoje eu vou aceitar esse pequeno prejuízo. Um abraço, galera. Falou!